Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o primeiro amor o Primeiro amor é uma coisa muito é, romantizada, né? Todo mundo quando fala, ai meu primeiro amor era tudo tão lindo, porque já passou tanto tempo que não lembra os problemas da época Mas quando a gente fala de primeiro amor numa igreja ou com pessoas que são cristãs, a gente tem uma conotação toda especial é o primeiro amor que a gente sentiu quando se converteu. Quando acreditamos pela primeira vez que Jesus nos salvou e que Deus é maravilhoso. E aí nós ficamos todos empolgados e cheios de fé. E aí nós chamamos de primeiro amor. Aí começam as canções e as orações dizendo Deus me leva de volta ao primeiro amor Onde eu não tinha preguiça, onde eu não tinha medo, onde eu estava empolgado com o Senhor né? ah, Os irmãos falam, irmão, você tem que voltar ao primeiro amor Onde você se sentia totalmente apaixonado por Deus E chorava e sensível ao Espírito Santo e querendo mudança E as crentes de muitos anos falam, ai que saudade do primeiro amor onde eu não estava cansado por causa do ministério, onde ninguém me cobrava, onde eu me sentia livre no Senhor e não tinha esse sentimento de ter que fazer as coisas. Pois bem, eu gostaria de propor uma repaginada, uma segunda visão sobre esse termo primeiro, amor na palavra de Deus. É claro que mesmo que não fosse esse o sentido primeiro né, na palavra do Senhor dessa Dessa expressão primeiro amor, o fato de todos usarem já, já faz com que isso seja real. Mas eu gostaria de trazer uma, uma segunda vista, sabe? Uma segunda percepção sobre primeiro amor. Lá em 1 João 4,19, tem um versículo que fala assim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele a Deus. Ele a Trindade Maravilhosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele o Criador que nos amou.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 Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Bem, eu tenho mais referências bíblicas, mas para que esse vídeo não fique tão grande, depois eu posto na descrição, como eu costumo fazer. Ah, tenho visto que quem nos amou primeiro foi o Senhor. E nós entendemos que a Bíblia ela foi escrita em grego, aramaico e hebraico basicamente. E nas traduções nós perdemos um pouco da sintaxe linguística. Então, se você pesquisar mais no original ou no latim primário, né, onde uma das primeiras línguas onde foi traduzido, você vê que a mesma expressão de primeiro amor de Apocalipse é a mesma expressão de primeiro amor de Primeira João. Isso quer dizer que contra nós o que pode existir nos dias de revelação do Apocalipse, né? Apocalipse é a revelação, não é fim do mundo. Nos últimos dias, perante o julgamento de receber a recompensa e o galardão pelas boas obras e também de ter que lidar com o fim dos tempos, do dia do Senhor. Nós temos aí que o primeiro amor é o mesmo primeiro amor lá de João. O que isso quer dizer? Isso quer dizer... Que quando nós fomos colocados confrontados diante de Deus, sobre o que Ele tem contra nós, é se nós esquecemos que Ele nos amou primeiro, e não somente do nosso primeiro amor, da primeira vez que nós amamos Ele. Veja bem, o nosso amor, ainda que intenso por Deus, nunca será um décimo do amor que Ele tem por nós. Então, quando Ele fala assim que o que nos impede de desfrutar de todas as bênçãos é esquecer do primeiro amor, ele está usando na palavra do Senhor a mesma expressão que usava, que ele nos amou primeiro. Então eu venho a mostrar e a tentar fazer você refletir, assim como eu tenho refletido, o fato de que não importa o quanto nós amamos a Deus, mas não esquecer o quanto Deus nos amou primeiro. Porque por mais que nós amamos e nos apaixonamos pela obra do Senhor, nós somos muito falhos, nós somos pecadores, nós estamos num mundo que jaz no maligno, mas o Senhor venceu o mundo e nos poupa do mal. Então, o que nós podemos fazer é entender que todo crédito é a Jesus, que toda graça é de Jesus, que tudo que nós podemos fazer é por causa de Jesus, e não porque eu ou você amou a Deus mais hoje ou ontem, mas porque Ele nos amou primeiro, a ponto de dar o Seu Filho unigênito no para nos salvar. Ou seja, é como se um filho chegasse diante do pai no leito de morte e dissesse, pai, me dá a minha herança. Pai, me dá as minhas bênçãos, antes que o senhor morra, me diz o que o senhor pensa de mim. E o pai falasse, filho, eu sempre te amei, antes mesmo de você nascer. E independente do que você fez de bom para mim, se você me deu um presente, se me levou para jantar, se me levou para viajar. Você nunca vai entender o quanto eu te amei, porque enquanto você ainda estava na barriga da sua mãe, eu já pensava no seu nome, em quem você seria. Quando você só chorava, quando só cagava na fralda Quando você era um bebê que não tinha noção de nada Eu ainda te amava e já olhava pra você como a coisa mais preciosa que eu já fiz Quando você era adolescente que pensou que não precisava de mim para mais nada Eu olhava pra você e pensava, tudo que eu quero é conversar, é estar tá na sua vida É um pai que só quer estar presente E ele não espera o dia que a gente olha com amor e diz Pai, o senhor é a coisa mais importante pra mim ele não espera isso, Ele está de braços abertos o tempo todo, porque Ele nos amou primeiro. E o dia que nós temos a certeza desse amor, aí sim nós vamos, como filhos que entendem, que não são capazes de fazer nada, a entender o quão maravilhoso é e o quanto isso traz bênçãos para nós. E aí esse primeiro amor de Deus que nos amou primeiro, nos lembra que nós temos que estar envergonhados porque nós não somos capazes de morrer numa cruz. Nós não somos capazes de dedicar toda a nossa vida ao Senhor como Jesus fez. Nós não somos capazes de lutar contra toda a nossa carne, mundo, principais, potestades... Como Cristo fez só para que Ele fosse justo e nos salvasse. Mas Ele foi. E aí sim, quando nós queremos voltar ao primeiro amor... Sentir aquela, aquela, aquele fogo arder, sabe? Aquela oração mais poderosa... Nós não devemos lembrar do quanto nós fazíamos para Deus, nós devemos lembrar do quanto Ele fez por nós. E quando nós começarmos a abrir Isaías, quando nós formos ler o Evangelho de João, quando nós vemos o que Jesus fez, o que Ele fez como Deus que é carne também é homem, por isso pode fazer a ponte entre um Deus e um homem. Aí sim, nós começamos a ter o coração cheio do Espírito Santo, que entende que em nós não há justiça nenhuma, mas somente em Deus. E por causa disso, nosso sentimento volta a ser como era no início. E nós voltamos a estar apaixonados e voltamos a ter energia para fazer a obra. Porque nós entendemos mais uma vez que mais do que o nosso primeiro amor por Ele, o primeiro amor dEle por nós é que foi capaz de nos salvar. Amém. Que o Senhor te favoreça.